Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Não há que ser forte, há que ser flexível. Até as torres mais altas começam do chão. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. Se tiveres paciência num momento de raiva, sem dias de pesar evitarás. A palavra é prata. O silêncio é ouro. Lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede. Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. Costumamos encontrar nosso destino justamente onde nos escondemos para evitá-lo. Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Tecer uma rede é melhor do que rezar por um peixe à beira d'água. Todas as flores do futuro estão contidas nas sementes de hoje. Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito. A preocupação nunca venceu o destino. Lembre-se de que grandes realizações e grandes amores envolvem grandes riscos. Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos. Se o vento soprar de uma única direção, a árvore crescerá inclinada. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Se houver um general forte, não haverá soldados fracos. A persistência realiza o impossível. A sorte se apresenta sob muitos disfaces. Sem a experiência nunca teremos o conhecimento pleno. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. O medíocre discute pessoas, o comum discute fatos, o sábio discute ideias. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. As más companhias são como o um mercado de peixe, acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Sem o fogo do entusiasmo, não há o calor da vitória. Se alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Sem homens podem formar um acampamento. Mas é preciso de uma mulher para se fazer um lá. O aprendizado é como o horizonte. Não há limites. Se não queres que ninguém saiba, não o faças. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. O passado é história, o futuro, um mistério, e o presente, uma dádiva. Obrigado por nos assistir até aqui, se esse vídeo lhe trouxe algum ensinamento, deixe seu like, nos conte nos comentários qual foi a frase que você mais gostou, aproveite e se inscreva em nosso canal para receber todos os dias mensagens de transformação e inspiração.